Rodrigo, a gente está seguindo todas as normas do nosso decreto aqui da, do município de Rolândia, tá? Todo mundo com a máscara, nossos colaboradores. A entrega também está sendo feita com todo o cuidado. Na limpeza, na hora que sai, na hora que chega dos meninos, né? E o espaço aqui é bem amplo, né? Então dá para atender todo mundo bem distante. Está bem tranquilo. Se precisarem também que a gente vá fazer medida, fazer alguma coisa, a gente está agendando também, tá certo? Entrega, nós também podemos agendar para um horário melhor, que na casa fique mais tranquilo. Nós temos a página do Facebook, que tem todos os nossos produtos. Se precisar de alguma coisa, a gente atende. Passamos todas as fotos. A gente pode fechar negócios através do Facebook. Você pode comprar pela internet e receber na sua casa. Mas sejam bem-vindos. Pode chegar aqui na Primavera Móveis, que serão bem recebidos.